Bem-vindos a mais um vídeo de The Last of Us Remastered Este aqui é o terceiro vídeo É o terceiro vídeo E começamos no eu comecei no ponto onde parei uh, o sítio, Um sítio que fica perto das docas então, Neste episódio aqui, vou estar a explorar as docas Como vocês a ver aqui, mas primeiro vamos -nos, irmos ao sítio e vamos ver aqui Estou aqui acima E matei estes tipos aqui Olha aí, olha, é só para explorar os sítios Olha, <risos> é, não sei como é que guardo, olha guardou Olha, vamos explorar este aqui e ver se há mais coisa Antes de ir ao sítio Enquanto isso se vocês vão ver Ah, este aqui também é do mundo aberto, não sabia Posso explorar novos cenários Muito fixe Deixa eu ver a chave ali que... Saca improvisada Olha, os itens aparece. aparecem bom saber isso É bom saber Vou parar, dar a volta e ir direto assim tá, Ok, Vamos lá, vamos nessa Eu sou inteligente. Claro que não és. Cala a boca! Eu tenho jeito para tudo! Está, está aí? Não é da tua conta! Vem cá, vem cá, seu... Bilada do cu! Vem cá! Era o pau de madeira Toma. Ah, é sim. É vem cá. Tá com medo, é? Vem cá. Ah, o Mudricas fugiu. É mais é um bundão mesmo. Ah, meu Deus tá bem É Pôr a minha, da da é da da Eita, é Toma porrada no cu. Tá na hora da bala. Mais alguém aqui? Parece que não. O Robert, o Robert estar deve estar ali. ali. Vamos. Vamos. Vamos falar, Nós não temos nada para falar! Nós não temos nada para falar! Vai! Vai! Vai tu! Vai tu! Ah não vai fugir não! Burro! Não foi por caminho atrás! Demos Olha, não sei o que ouviram, mas não é verdade, aí. ok? Só, que só quero dizer... Mas as armas, queres, queres dizer-nos dizer onde, dizer onde estão? Sim, Sim claro, claro. Mas... É, é, é complicado. Está é é bem. Olha, ok, okay. hoje okay. okay. eu só tenho tempo tempo. para dizer. Tenho, tenho... Ah! Foda -se. Foda -se. Para, para, para! Para. Oh! para de gritar. O que é que queres é que dizer? Bom dia. Bom dia. Ah, desculpa. Não tive sal. Não Eu tive algo, uma pessoa. O de nós. Acho que tomaste a decisão errada. Eu preciso Eu mais, de mais tempo. Dê-me uma semana. Sabes, talvez, talvez estivesse se não me te te tentado te matar. Quem é que tem, tem armas? Não posso. Não posso. Bem, bem, maldia. Ah! Não. Quem é que tem as armas? Os pipilasmos! Estás a vagar deles! O quê? Os outros! A merda é a quase todos! Nós podemos entrar lá e irmos por casa deles! Trazemos as armas? Que viajam! Assim? Vá lá! Se fores para os pipilasmos! Vamos apanhá-los! Isso é humilhante. Vem agora. Vamos buscar a nossa assim, mercadoria. Não não, não, não sei. sei. Tentamos explicar. Oh, oh, vamos isso. procurar estar um pilão. Não precisam precisa ir longe. muito longe. Aqui é está. a pilão. Por que é que estão aqui? aqui? Negócios. Negócios. Não, Não parece estar bem. bem. Onde, estou Onde está o Robert? Robert? <risos> Precisava, Precisava dele vivo. As armas, as armas que, ele que ele te deu, ele, ele não, não as, as devia de ter vendido. Quero-as que de, de volta. Não funciona, funciona assim. Funciona assim. Funciona. paguei, paguei pelas armas. Paguei as armas. Queres, Queres levá-las? Tens de desmerecer. O estamos a falar? Eu não estou interessada em senhas. Preciso que transportem uma coisa da cidade. Se aceitarem, levam as vossas armas. E ainda mais. Isso é Isso verdade, é verdade. Tem que Tenho ir. De vir O que é que, é que vão fazer? Eu quero que eu veja as armas, armas. Sigam-me Vamos nessa tem, Temos de sair daqui Agora, Agora. Seguir dessas -se. Temos de avançar Vem por aqui Sei que tem conflito Então, o grupo? O que o resta é, é, dele? O que pensas que podia vos ajudar? agora? Temos estado caos. da cidade, mas precisam de um de Ainda tentar Parece, que, parece que conseguiram. Estamos a tentar defender Essas peça hum. você disse peça? Essa peça que você cria essa mesmo? Hey, hey, como é que como está? Estás? Vamos ver como corre Vamos embora Vamos embora Temos que chegar naquela porta É sempre melhor o PS4 É sempre melhor Marlene, já, não... já não falta muito Como é que Como estás? tenho pouca força, força. Não. mas não vou Deixa-me curar aqui. ali à frente. Já vos mostro. Abre a porta. João, dá dá-me ajuda, ajuda isto. com isto. <risos> vai, vai, vai, vai. vai morrer. vai, vai, vai. É vai morrer Larga, Larga. Andas, Andas a arrebatá-las muito novas não? Ele não é das minhas Merda O que é que, que, que aconteceu? que é que aconteceu? Não, não não, não ah vai morrer ajuda. Mas, não, Mas não, posso não posso ir contigo, contigo. Então vou então ficar cá Ellie não vamos, não vamos ter outra oportunidade, oportunidade. Espera nós vamos lá, um grupo de pirilandos vai ter convosco com a Câmara Municipal. Se <risos> não fica muito perto, vocês são capazes. Entregam, não Entrega voltam e as armas são vossas. vossas. O, dobro o dobro do que o, que o Robert me E por falar nisso, onde é que estão? No, no acampamento. acampamento. Não vamos transportar nada sem que as veja. Tu vens comigo, podes verificar as armas. Eu trago desta fibrida. Mas, Mas ela, ela não vai àquela zona ansiedade. da cidade. Quero que o Joel fique com ela. Peraí, com é Como é que, Como é tu é que os conheço? Conhece? Todo dia tem uma eu merda. Um Disse-me que se precisasse eu ter precisasse, podia um contato com ele. Isso, Isso foi, é, sempre foi antes sempre só depois de deixar o bilpinho. Ele também te deixou. deixou. Era um, era um bom homem. Ouvimos, Joel. A ideia era para o teu nome. Não estarem lá para mim ela é a mercadoria, Joel. não tens mais. Tu filhas bem. Agora vai com ele. Não, não, Roches. E tu? tu fica, fica, fica perto. perto. Vai, vamos. Ok, vamos lá. Começa a aventura se oh. ser. O, o, que o que Sim, Todo dia tem é Mesmo é. da rua. Mas, mas baixo. Pois é, demorei para perceber. Também estou a jogar pela primeira vez. The Last of Us. Como é que, Como é que, está que está ali? não se chama Eli? Dá-me um minuto Sim, um minuto é tudo o que eu preciso Agora sim dá Vem Eli Não É a primeira vez Tal como também é a minha primeira vez a jogar Eu não, a a jogar. Dia, eu não eu sei. sei É a minha amiga, amiga, acho eu. Tua amiga, hã? É. É. É. É. És a amiga, amiga da líder dos mil Tens o quê? 12 anos? Ela conhecia a minha mãe e tem cuidado de mim cuidado E já, e já agora eu tenho 14 anos Mas isso, mas isso não me interessa Caramba! Onde estão os teus pais? Onde estão os outros? Apareceram há muito, muito tempo Hum, hum. É que de ficar ficares na escola, se fugir e juntar te aos pila. O foi isso? Oh, eu não consigo dizer que, que, que, que estás a e isso quer saber. Queres saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não, não, não tenho de saber, saber porquê. Sim, Sinceramente, é, o que fazes é. não me interessa para nada. Boa, Boa fixe. Ótimo. Ótimo. espera. Eu pai de família Com certeza Lembrou-se Tem relógio partido Falas enquanto, enquanto dormes. Eu não, não consigo dormir. Sim, sim, eu também. Sabes? Eu nunca, eu nunca tinha estado tinha tão perto dos só é. é escuro. Mais escuro. Não pode, não pode ser pior do que aqui Quase O que é que, que, é que, que os velhos lentes querem é? de ti? Ai, ai. Desculpa, Desculpa, eu tenho demorado, tá só a saudade Desculpa, de deixar toda de a parte Ah, tem de vir! Dia de mercadoria. mercadoria, é bastante, é bastante. Estás é pronto? Sim, sim Vamos! Vamos. Não achas estranho, Não acho estranho, estranho que para de A mãe Não, Não fomos a prefeita Nem a segunda. Perdeu muitos homens que é preciso no Sim, só, sim, só, só espero é que haja alguém vivo para nos tragar. Deves estar ao lado. Tomei... o Algo de Quanto tempo que vai demorar? Se tu correr com o nós entregamos-te a uma o nós. Só Já. Já. Já. Já. Já. Ok. Ok Então eu vou ficar por aqui É isso Por agora Faço o resto do outro dia Então é isso Vou ficar, vou ficar por aqui Até outro dia Tchau Vou guardar aqui Okay.